primeira coisa da gestão de risco é a, a identificação da causa. E na identificação da causa, dentro do universo outdoor das atividades na natureza, o universo né, que é composto a origem dos riscos, ele é bem conhecido. Né? Então, a gente costuma dividir esses riscos em dois grupos. Um grupo de riscos ambientais, que, é, que são os riscos objetivos, que são os riscos visíveis de fácil mensuração, de fácil observação, e os riscos humanos de origem humana, provocado por humanos, né, que tem o fator humano ali envolvido, que são os riscos subjetivos, que, os, que a gente chama de riscos invisíveis, que é difícil observar e difícil mensurar, e isso exerce conhecimento do ser humano, conhecimento principalmente através da observação e comparação. Então, o universo do nosso risco, ou a origem dele é geomorfológico, ou é climático, meteorológico, ou é biótico, né, dentro do universo ambiental, e no universo humano ele ou é operacional, risco cognitivo, fisiológico, emocional, psicológico, a gente vai falar sobre cada um deles. Ok? Beleza. Dentro dos do, riscos geomorfológicos em potencial, é tudo aquilo que está né, na, no relevo do planeta, que compõe, que compõe a terra, que compõe a superfície da terra. Corredeiras, cabeças d'água, inundações, terrenos, é, charcos, né, deslizamentos, de encostas, rochas soltas, rocha molhada, rocha escorregadia, abismo, depressão, grita, avalanche, gelo, né, rochas afiadas, desprendimento de bloco de rocha, de gelo, deserto, alagadiço, né, mangues, rios, cachoeiras, tudo que está, que compõe ali a, a, a superfície da Terra, que faz parte do planeta. Então, esses riscos são visíveis. Então, se você for atravessar um rio, se você for... É, atravessar um glaciar, né? então você consegue antecipar a, a, a, a existência desses riscos e já tomar contramedidas, e já pensar em contramedidas para passar por aquele obstáculo com menor é, consequência possível. Riscos meteorológicos e climáticos, eles estão associados ao tempo e ao clima. Então, chuvas, tempestades, vendavais, tormentas, é, problemas com a sensação térmica, né? nevoeiro, névoas, umidade relativa extrema ou para menos ou para mais, raios, descargas elétricas, dias com pouca luz, dias com muita luz, radiação, né? problemas com a radiação, problemas com, é, já foi falado aqui, né? a umidade, sensação térmica, índices de calor, é, então tudo isso que compõe é, é, é, riscos de natureza, é, que tenha associado a, ao clima ou ao tempo, né? riscos meteorológicos, riscos climáticos. E dentro do universo de bióticos, tudo que se refere à fauna e flora, né? insetos, animais, cobras, aranhas, né? é, plantas tóxicas, plantas espinhentas, água contaminada, é, vegetação densa, né? mata fechada, campos, cerrado, né? mata atlântica. Então, é, é, é a... a tudo que está associado a riscos provenientes da fauna ou da flora, da, da vegetação ou dos animais. E aí entramos no universo humano, no universo humano, dentro do universo de, de riscos humanos. Nós temos riscos de origem operacional. E aí, aí você já começa a refletir, é, conforme eu for falando, vai pensando aí nas consequências de cada de ca, possíveis consequências de cada um desses riscos, né? Falta de capacitação do guia, Incapacidade de delegar responsabilidades, inabilitação dos guias ou dos participantes, né, pessoas mal habilitadas para aquela atividade, pessoas destemidas, sem medo de nada, falta de comprometimento do grupo, né, dispersão, relação desproporcional, né, muito pouco guia para muito participante, imperícia do grupo ou de alguém, indisciplina, incompetência, o risco de ter pessoas muito autoritárias, Dentro desse grupo, dificuldades de aceitar hierarquia, autoridade, equipe desunida, assédio moral, assédio sexual, humilhação, exposição dos participantes a condições degradantes, né? dificuldades de socialização, de adaptação, de relacionamento, falta de planejamento, inexistência, né? falta de planos de contingência, de emergência, resgate, falta de sistemas de comunicação falta de previsão de abastecimento, baixa preocupação com a alimentação, né? aí todo mundo leva menos alimento do que deveria ser levado, né? baixo aporte energético, estimativa incorretas de tempo e de gasto energético, de tempo de percurso, datas erradas né? para realizar a atividade, desconhecimento de, de, geral relacionado à capacidade de operação dos organizadores, do grupo, dos guias, etc. Falta de equipamentos individuais de proteção e assim vai falta de cuidado com os equipamentos, né, esquecimento né, dos equipamentos principais e aí isso tudo entra nos riscos operacionais, aí já percebeu que o negócio ficou mais sério, né as consequências que, que cada um desses itens ou a soma desses itens começa a somar, a, a aparecer na atividade e aí você tem os riscos de causas fisiológicas, baixo condicionamento, doenças pré-existentes aí a pessoa vai lá com marca passo e não informa, né Uh, bebida alcoólica, substâncias tóxicas, né, maconha, saúde comprometida, reposição calórica deficiente, intoxicação alimentar, falta de hidratação, falta de cuidados com calor, com frio, com sol, alergias, né, sedentarismo, esquecimento do medicamento controlado, limitação física, é, falta de, de, de planejamento para o tempo de descanso, planejamento de aclimatação, né, fumante. É, é, ir para o limite físico, né? e, e impor um ritmo que, é, que provoca a exaustão do participante. Então isso tudo entra no aspecto fisiológico. E aí os riscos de natureza emocional e psicológica. Quem nunca presenciou ou, ou percebeu riscos parecidos? Né? A pessoa muito otimista, falta de autocontrole, despreparo emocional, estresse, medo excessivo atitudes irresponsáveis, dificuldade de adaptação né, a situações inesperadas, hostilidade, pessoas conflituosas, excêntricas, megalomaníacas, medo irracional, indisciplina, pessoas que desagregam grupos, atitudes incompatíveis com o ambiente natural, falta de senso crítico, personalidades egoístas, manipuladoras, pessoas que oscilam, o estado de espírito, é, com muita frequência, oscilam o seu humor com muita frequência. né Pessoas com tendência à depressão, que provocam intrigas, que provocam conflitos, pessoas imaturas, né? que contestam a liderança, decisões emocionais precipitadas, egoísmo, desmotivadas, ou seja, é, isso está relacionado muito com, com, ou totalmente, né com o estado emocional, com o estado psicológico da pessoa e do grupo. E quando isso vai se somando, pode ser é, o risco vai ficando cada vez maior, depende do tipo de atividade que você está fazendo. Né? Algumas coisas aqui podem representar um impacto mínimo, depende da atividade, ou um impacto máximo, depende da atividade da situação que está se passando naquele momento e, e esse estado mental afloresce. Né? O que, que isso pode causar? Riscos de natureza humana, de natureza cognitiva, está associado à, à memória retenção do conhecimento, equilíbrio neurológico. Então, concentração, dificuldade de processar informações, dificuldade de criar soluções, distração, uma pessoa resistente à mudança, dificuldades no aprendizado, pessoa que faltou no treinamento, ou falta de treinamento, né? falta de incapacidade de manter-se alerta, é, pessoa que é incapaz de colaborar, de elaborar, expressar informações, desconhecimento das técnicas e dos procedimentos, falta de atualização, treinamentos mal elaborados, falta de organização, isso tudo tem a ver com, com capacidade de aprendizado, capacidade da memória. Okay? Então, nós temos aí um universo é, de origem de riscos, é, mais clara para se trabalhar, para tentar prever é, possíveis causas. Né? Geralmente, a gente lida, a gente diz que toda causa, é, todo efeito, atrás de todo efeito tem uma causa mas é melhor a gente pensar que atrás na frente de toda a causa tem um efeito né? em vez da gente pensar é, esperar que aconteça o pior para depois assumir o comportamento de é, procurar a causa, então vamos trabalhar no preventivo vamos conhecer a causa para pre, já preparar a, a medidas contra seus efeitos né? então a gente consegue isso a partir da análise ok identifiquei a causa ou as causas e aí eu faço uma, um primeiro filtro é, se isso que está essa causa essa esse risco iminente né esse perigo né é, ele é real ou é um risco percebido, ele é um risco concreto ou ele está sendo avaliado uh, uh, muito acima do risco do perigo real que ele oferece ou muito abaixo do perigo real que ele oferece né? A gente, eu sempre falo que é o equivalente ao medo que algumas pessoas têm uh, uh, de animais né? vê lá um porquinho do mato e fala que era, era um um porcão vê uma suçuarana e, e, e sai correndo como se fosse de uma onça pintada. Vê uma, uma baratinha voadora e, e, e age como se fosse um, um, um monstro saído de um filme de terror. Né? E uma coisa são. Então, essa é a primeira. É a, a, a, a segunda avaliação. A primeira avaliação é se analisou as possíveis causas né? e vê se dentro daquele ambiente oferece algum perigo dentro de uma daquelas causas e aí avaliar se é um risco concreto ou se é um risco imaginado, né? E aí em seguida, você começa a, perceber, a trabalhar sobre a com a probabilidade, com com a chance daquele risco acontecer, né? Com a chance daquele daquele perigo realmente que você identificou que possa acontecer, qual é a chance dele acontecer? Qual a chance de cair raio aqui? Qual a chance do rio transbordar? Qual a chance de eu caminhar muito tempo sem água? Qual a chance de meu peso excessivo da mochila começar a cansar meus ombros? Né? Qual é a chance de eu é, sentir muito calor? Né? É, e assim vai. Você vai avaliando qual, qual, qual, qual a proba, probabilidade qual, é, daquele risco ocorrer. Né? Qual o perigo com a chance de, de acontecer. Aí em seguida, eu identifiquei que é uma chance é, interessante, pequena, média ou alta, de acontecer, eu vou para a consequência. Ok. Eu tenho a chance de tal coisa acontecer, mas e se tal coisa acontecer, qual é a consequência? Okay, aí eu tenho que pensar nas possíveis consequências, ou seja, nos possíveis... É, é, é, impactos, né, prejuízos que pode ter caso aquele risco ocorra ou caso aquele ri, ri, risco ocorra por muito tempo, caso aquele risco uh, ocorra fortemente né? então qual é, a, qual é a consequência? Uma consequência baixa? Uma consequência, uma consequência regular? Ou, ou, ou vai ter uma alta consequência? Né? E aí você já começa a mensurar esses potenciais. A, a, os ri, mensurar os riscos ambientais é muito mais fácil. Agora, é mais difícil mensurar, como eu falei antes, os riscos humanos. Né? E trabalhar com essa mensuração, ela ainda vai ser subjetiva, mas, porém, você vai trabalhar com a previsão disso. Você já vai meio que esperar que isso aconteça. Se isso acontecer, você já vai ter medidas. Ou você pode é, impor medidas antes que aconteça. Né? Ok? Então, vamos lá um exercício simples só para fixar então eu, eu posso criar um mapa um, um mapa de avaliação de risco né mais ou menos isso aonde eu tenho onde eu consigo enxergar a causa o efeito a probabilidade a consequência e fazer uma tentar fazer uma avaliação por importância dar uma importância dentro dessa avaliação então eu Nesse caso aqui, um risco de causa biótica, efeito, né? é, qual é o risco? É, a picada de cobra, qual, picada de cobra. Qual a, a probabilidade de eu estar é, desempenhando uma atividade em tal lugar, em tal dia, em tal hora, com X número de pessoas, e ter, é, é, ter o risco de, em algum momento, receber uma picada de cobra, me encontrar com algum animal, peçonhento ou não peçonhento. Nesse caso aqui avaliei com probabilidade 1. Prova probabilidade 1 é pouco provável. Ok? Nesse ponto. Mas se acontecer, qual é a consequência? A consequência é alta. Né? Uma consequência é, por picada de cobra é a morte. Então, eu tenho que ter um plano de ação. Eu tenho que já pensar nessa consequência automaticamente meu cérebro já vai começar a trabalhar com esse plano de ação, né, com as ações, e, é, ações de controle que nós já vamos ver mais para frente. Então eu multipliquei aqui, 1 um vezes 3, 3. Avaliação de risco geral, 3. Operacional, causa operacional. Efeito aqui, a indisciplina de um membro. É, num determinado lugar, num determinado hora, por uma determinada pessoa, a probabilidade dessa pessoa... É, agir com indisciplina é muito grande, é, e a consequência, é, é, caso essa pessoa aja com indisciplina, em, em algum lugar da atividade, ela pode ser desastrosa. Eu vou mandar ela checar o equipamento de segurança, e ela não vai checar o equipamento de segurança, eu vou pedir para ela executar um algo de acordo com determinado procedimento, proced procedimento A, e ela vai executar com procedimento B. Né? Eu vou pedir para ela é, é, é, executar uma determinada tarefa em tal local e tal hora e, e ela não vai executar. E qual a consequência disso para aquela atividade? Então, eu coloquei aqui 3 9. Avaliação geral, 9. Natureza meteorológica, raios. Qual a probabilidade de acontecer é, uma... raios? Ah, eu já verifiquei antes a previsão climática e tem previsão de tempestade é, Naquele local onde não estaremos naquela hora. Então o risco é total. E a consequência é grave, muito grave. Não é? é morte súbita. No máximo e no mínimo e uma descarga elétrica. Que pode é, deixar uma pessoa desmaiada ou o ou um susto. Não é? Pelo menos o um susto. Então a consequência aqui é avaliação 3 x 9, Emocional. Mesmo, ca mesmo caso, ah, uma pessoa agir com egoísmo, ah, essa pessoa tem um, é meio egoísta, mas é, é, a consequência vai ser só para ela mesmo, vai ser baixa. Cognitivo, distração, mesma coisa. Então, aqui na minha avaliação, quando eu comecei a separar esses riscos, eu já meio que ranqueei eles. E por pré-avaliação, eu vou começar a trabalhar do maior para o menor do potencialmente mais importante para o potencialmente menos importante. Né? Então, riscos menores que 2, na classificação geral, eu posso classificar como um risco leve. Posso ou não criar planos de controle para ele, mas não vai ser tão importante quanto criar planos de controle para os riscos maiores. Entre 3 e 5 é um risco moderado, então eu tenho aqui um risco moderado maior que 6 é um risco crítico na minha avaliação nessa nessa situação pensando numa determinada data com determinadas pessoas nota que tem muitas variáveis né uma avaliação de risco mudou de local mudou de fator os fatores humanos mudam seu risco não é isso você tira os fatores humanos envolvidos não tem risco colocou o fator humano tem risco muda as datas mudam os riscos muda o local muda os riscos Muda o período do dia, pode mudar os riscos. Muda o clima, muda o risco. Muda as pessoas, muda o risco. Muda a liderança, muda o risco. Né? Então, tudo é, claro, é, é, é questão de consequência, é questão de é, tem muitas variáveis envolvidas, e cada vez que você muda um fator, mudam-se as consequências, muda a avaliação, né? muda o perigo. Mas é importante você exercitar essa avaliação para verificar se você está enxergando demais alguma coisa, ou enxergando de menos alguma coisa, se está ou não preparado, se pensou ou não em se preparar para aquilo. Né? Ok. E aí? Eu avaliei os riscos, eu faço o quê? Identifiquei lá riscos com maior potencial, menor potencial, eu faço o quê com eles? Eu vou criar ações de controle. Né? Por ordem, a minha ação de controle eu vou tentar eliminar o risco. Okay? De alguma forma. É, de uma forma que eu já vou mostrar mais adiante. Se eu não conseguir eliminar o risco com determinadas ações de controle, eu vou tentar reduzir a probabilidade que a, daquele risco acontecer com as mesmas ações de controle. Não conseguir, eu então vou focar em reduzir a consequência desse risco, usando aquelas mesmas ações de controle que eu já vou falar a respeito, não consegui, então só me resta transferir, transferir o risco ok, transfiro para outro, transfiro para outra data, transfiro para outro grupo é, é, cancela meu evento, né? então é, é, essa é, é, a última, é a última ação mas eu sigo essa ordem, ou eu elimino o risco, ou eu reduzo a probabilidade, ou eu reduzo a consequência, ou eu tiro o risco da frente, Transfiro de lugar. Como? Com ações de controle. Como que eu vou fazer cada um uma dessas etapas? Com ações de controle. Como que eu faço essas ações de controle? Eu vou conseguir eliminar o risco, reduzir a probabilidade, ou reduzir a consequência? utilizando uma dessas ações, okay? ou através do equipamento, será que se eu pôr um capacete, reduz o risco, elimino o risco, reduz a probabilidade, reduz a consequência, será que eu levar uma corda, eu reduzo, elimino o risco, reduzo a probabilidade, reduz a consequência, Será que se eu treinar melhor a pessoa para aquela situação, se eu aplicar um treinamento de primeiros socorros, aplicar um treinamento de busca e resgate, aplicar um treinamento é, de capacitação, sobrevivência, é, rastros de animais, é, avaliação de riscos, né, eu reduzo a consequência, eu reduzo a probabilidade, eu reduzo o risco, transfiro o risco de lugar, elimino o risco? Okay? Será que tem alguma coisa dentro do procedimento, dentro da área de procedimento, que eu possa eliminar o risco de lugar, transferir de lugar, reduzir a probabilidade ou reduzir a consequência. Okay? Se, eu, se eu fizer dessa forma, vai modificar os fatores? Se eu fizer da outra forma, vai modificar os fatores? Se eu ir por cima, se eu ir por baixo, se eu ir pelo meio, se eu mudar o caminho, né? de, em vez de fazer usando o procedimento ABC, eu faço DE, FG. Então, é, se eu criar, se eu comunicar o risco, se eu criar um, um, um projeto de sinalização daquele risco, alertando para a finalidade, é, para a existência daquele risco, se eu comunicar as pessoas sobre uh, que ali tem um buraco, que ali tem um abismo, que ali a corda está fraca, uh, para não encostar, uh, não andar pela crista, para evitar as forças do vento, para não nadar na chuva, eu consigo eliminar o risco, né, e se eu é, é, criar ações de controle é, de manutenção da via, é, se eu criar uma ação de, dentro, dentro da área de manutenção, se eu consertar o equipamento, se eu consertar o, o capacete, é, se eu arrumar meu bastão, é, se eu arrumar a trilha, arrumar o chão, tirar a pedra da frente, Uh, eu consigo eliminar o risco, diminuir a probabilidade, diminuir a consequência? Né? Então, o, o meu universo de controle está em um desses cinco, uh, uh, uh, de, dessas cinco áreas de atuação. Ou está dentro de equipamento, ou de treinamento, procedimento, comunicação, manutenção, ou dentro de tudo junto. Okay? O que, que eu faço com isso, então? Sem eu perceber, eu criei um plano de contingência. Eu identifiquei o risco, fiz uma análise do risco, defini o seu potencial de perigo, defini seu potencial de probabilidade, defini seu potencial de consequência, defini a ação que eu vou tomar, defini o controle dentro dessa ação. Qual é o controle de risco que eu vou executar dentro dessa ação? O que, que eu criei? eu criei um plano de contingência. Okay? O subproduto de toda gestão de risco tem que ser um plano de contingência. Esse plano de contingência pode ser um plano de comunicação para resolver esses riscos, para resolver esses problemas, pode ser um plano de segurança, pode ser um plano de emergência, pode ser um plano de rota, plano de roteiro, ou um plano de controle de deslocamento. Ou pode ser um, um, um, um plano de desestímulos a, a, a, a práticas é, é, não aceitas, por exemplo, um, um plano de ética, um, um, um código de ética, porque sabemos que se tal atitude for desencorajada, tais problemas é, diminui as chances de tais problemas ocorrerem, ou se ocorrer, diminui as probabilidades e as consequências de tais problemas ocorrerem. Né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que dessa forma eu tenha estimulado de alguma forma o pensamento da gestão de risco, né? é, é que essa lógica de avaliação sirva para tudo, né? identificar a origem, identificar a causa, identificar o um efeito, identificar a ação, identificar o controle e montar um plano de prevenção. E aí, isso, é, às vezes a gente pode fazer automaticamente, a, de, forma, a, a, de forma prática, de forma rápida, muitas vezes sem pensar, né? mas todas as vezes que é algo novo que você está lidando, ou você é responsável por uma situação específica, é importante sempre rever esses passos e antecipar o máximo que, que, que puder a situa de situações para que quando essas situações ocorrerem, caso você não consiga evitar que elas ocorram, né, você não vai ser pego desprevenido. Você vai lá sacar o plano B, sacar o plano C, sacar o plano L, e, e, e vai ser